Amante de esporte motor. Estamos aqui com mais uma entrevista para o Congresso Brasil Motor. Sou Felipe Assunção, Alexandre Odo aqui com a gente e hoje a gente tem a presença aqui ilustre da, de uma grande piloto brasileira que já fez a sua carreira no kartismo, correu Fórmula Renault, correu Fórmula 3 sul-americana, né? foi da Indy Light, a única brasileira a correr a Fórmula Indy, fez corridas da 500 milhas de Indianápolis e atualmente é a única brasileira, a única piloto feminina da Estocar Brasil, né? Bia Figueiredo. Isso aí. Obrigado, Bia. Obrigada Felipe. Prazer ter aqui você conosco. Prazer meu. Muito bom. <risos> bom, Bia, é uma uma pergunta que, né, todo mundo tem é como começa né, essa paixão pelo automobilismo, essa paixão pelo kart, você começou a sua, categoria, a, a, a sua carreira logo no início ali na categoria cadete do kart, como é que foi isso daí, você mesmo que buscou é, é, correr de kart ou teve uma influência aí de alguém? É, na minha família não tem ninguém que corre né? Meu pai é psiquiatra Minha mãe é dentista é, E essa De alguma forma essa paixão nasceu comigo né? Uns dois, três anos Já queria ganhar carrinho Já queria ganhar aqueles carrinho de pedalinho quando meu pai deixava, eu ficava no carro dele brincando no volante, é, era aquela época áurea, né, da fórmula do nosso automobilismo, o Ayrton na Fórmula 1, o Emerson na Fórmula Indy, então a TV estava sempre ligada e eu acompanhava, gostava, assistia. E é que um dia surgiu a oportunidade de meu pai me levar num cartódio de Interlagos. Ele falou, ó, oh, filha, aqui que começa tudo, aqui que o Ayrton começou, é, Emerson, enfim. E eu fiquei enlouquecida, falei, pai, eu quero, eu quero, eu quero. <risos> Inclusive, naquela coisa aí que eu assisti, um kart capotou, eu achei demais, aquilo que começou <risos> andando. Então, era uma menina, assim, muito espoleta super... É, assim, Não tinha medo de nada, corajosa. E, então essa paixão, essa coisa veio de mim e obviamente eu tive a sorte de ter uma família que me apoiasse, não bloqueasse, né? Falando, ó, oh, essa coisa de menino, não vai dançar balé, fazer alguma coisa assim. Entendi. O meu pai apoiou bastante no início. E isso foi com quantos anos? Eu acho que foi com 5 anos de idade. Cinco anos, cinco anos, de... anos que eu o card pela primeira vez. Muito bom. Legal. <risos> E essa parte do patrocínio esportivo, né? A gente sabe que o kart é um esporte que ele é caro, né? É. Todo esporte, a motor, é um esporte caro. Você, já no kart, contava com patrocínio esportivo, né? E como é que foi para você conseguir esses primeiros patrocínios? Na verdade, não teve jeito. Teve pai-trocínio, mãe-trocínio no início, avô-trocínio. É, foi uma dedicação grande da família início porque... É a não ser aí que você tem amigos muito próximos que patrocinem, mas no início não tem retorno de mídia, é uma criança, é, tem que ser uma coisa muito familiar, né? e meu pai foi, foi né, patrocinando junto <risos> com a minha mãe é, por um bom tempo. Todo né? foi Não, não. Chegou assim, boa parte dele. É, aí eu comecei assim, conseguir a da fábrica, consegui os motores, é, o No, que virou meu preparador e virou meu pai, enfim, é, por todo respeito, é, meu pai preto porque, né, criou assim, desde pequena quando meu pai não podia viajar comigo ele tava junto ele virou um pai pra mim né e, então eles não cobravam o motor dava um jeito de pegar um pneu semi novo pra eu, pra eu passar e, então assim, quando eu consegui usar coisas nas fábricas, já deu uma amenizada até que um dia meu pai falou filha, pai quebrou Mas, se você não conseguir um patrocínio não tem como mais é... A gente continuar. Fiquei chocada, né? Falei, não lascou. Meu pai não tem mais dinheiro. E naquela época, quem corria comigo era o Xandinho o Negrão, né? É, uhum. é... Enfim, na época a família era dona da Medley né? E a gente já era próximo como amigos. O Xandão sempre foi muito aberto, brincalhão comigo, eu gostava. Brincava que eu ia andar de tocar para ele um dia. Ele falava que estocar era coisa de velho, eu não queria ir para tocar Ele ficava bravo comigo pra <risos> E na época era coisa de velho, né? Exatamente, mudou muito, né? <risos> mudou bastante. É, mas ele ria bastante disso. E até por essa liberdade brincadeira, eu falei, ó... Chamei o Xande para falar um dia, né? Gente, está acontecendo isso, isso e isso, eu preciso da sua ajuda, se você não me ajudar, acabou por aqui, não vai eu tenho que fazer. E aí o Xande, né, viu aquela menina com cara de cachorro abandonado, não resistiu. Até perguntou pro Xandinho, que a gente corria na mesma categoria, se teria algum problema pra ele. Xandinho, não pai, vamos em frente, vamos ajudar. E eu, nos dois últimos anos de kart, eu corri com o Medley. E foi, teoricamente, a minha salvação. E até foram os meus melhores resultados do kart. Eu tive mais vitórias, até por esse apoio, né. E eu falei que meu pai ajudou, passagens, as coisas, mas deu pra manter... É... É, enfim, até o nome apresentar o André Ribeiro, o Cesário, que foram as pessoas que depois fizeram outro passo, né? Passaram, conseguiram estruturar a minha saída do kart para o automobilismo. Automobilismo, né? Que inicialmente foi foi para a Renault, né? para foi para a Fórmula Isso. Renault exatamente. e aí depois Fórmula 3 Fórmula americana Fórmula 3, aí em 2007 eu fiz testes, né? fiz um gp fiz testes na Europa e nos Estados Unidos Antes, e os Estados Unidos acabou caminhando para mim e, e acabou seguindo Lights, lá para Endlight, né? em 2008, lá muito legal muito no Brasil quem te apoiava? Lembra que tinha Samsung tinha... sim, na verdade foi uma sequência, né? De, de, o André até com uma relação antiga dele, conseguiu Inicialmente patrocinado da Ruffles é, e aí, até por amizade do Cesário, veio o Fábio Gaia, que também patrocinou a equipe do Duda Pamplona na Stock Samsung, uhum. um bom tempo. O Fábio, Fábio Gaia foi investidor da minha carreira né, sim. e trouxe Samsung para a mesa também. Então, para ir lá para fora, quem te ajudou foi o André Ribeiro? Daqui. Sim, sim, é, total. Na verdade, foi uma junção, né, do André Ribeiro, do Cesário, até como equipe, aí veio o Fábio Gaia também, que trouxe uma, uma ajuda. E nessa transição internacional, quando eu fui fazer os testes na Europa, até a ideia é, quem sabe, conseguir uma montadora na época, para que eu, uhum. né, conseguir estruturar. Porque o nosso objetivo na época era a Fórmula 3 inglesa, mas a Fórmula 3 inglesa não aparecia no Brasil. Né? Então como é que teria esse retorno? Teria que ser investidor. Uh, eu fiz uns testes na Europa, mas não surtiu muito efeito, mas mandando bem, dei um top 5 entrei na Fórmula Renault Inglesa, Europeia, mas aquela coisa não. não chamou a atenção de ninguém Entendi. até foi um pouco frustrante para mim e aí quando eu fui fazer os testes -like, foi o oposto, andei bem nos testes e foi aquele chamou aquela coisa, bastante a, atenção, a equipe, né, né? a gente oh, não, a gente quer ter você aqui e aí por influência do André é, e até do diretor que era o pat meu patrocinador na Fórmula da Ruffles que estava numa empresa nos Estados Unidos da Conagra Foods a gente conseguiu fechar com a Healthy Choice então, obviamente, essa relação, né, toda essa parte base, né, do até eu chegar na Índia, o André foi essencial. Não teria a menor possibilidade se não fosse esse relacionamento dele, até ele me ensinando com o tempo... Como eu vender meus patrocínios. Uhum. E aí, quando entrou na Índia, a Ipiranga acabou sendo um pouco já mais é, uma relação minha de trabalho, mas graças a tudo que o André ensinou. Mas o, o ir até lá é importante ter também essa, essa parte do manager, né? É a pessoa que vai assessorar, porque não é só a pista, né? Sim, Você sim. também tem um trabalho extra-pista que é importante ser aprendido. Super, e até o melhor é de um mentor, né? Porque uhum. fez para ela também uma parte de me ensinar, né? Eu me virar, começar a me virar sozinha. O André os negócios dele, começou a não conseguir tomar conta o tempo inteiro então ele sempre me deu muita liberdade eu, não vai lá, fala assim, assim, assado e aí eu fui me expondo e aprendendo também muito bom, é. e hoje na Stock Car, você ainda tem o patrocínio Ipiranga, né? só que é pela MPM, quais são os patrocinadores hoje? Né? sim, sim, hoje você... na verdade eu estou com a Ipiranga desde a Fórmula Indie, entrar no meu primeiro ano de Fórmula Indie e a gente está até hoje, só que desde que eu entrei na Stock Car, por eles terem dois carros já da Ipiranga, com o Thiago, com e o Galid, é, eles optaram por trazer uma outra marca do grupo, né? então os dois primeiros anos eu corri com a MPM uhum. é, e hoje eu estou com a marca no carro, Connect Conect Car, a MPM lá também então é uma marca diferente esse ano do grupo além disso a gente tem a Bombril, que já está há quatro anos tem a Bardal, que é o meu patrocinador mais antigo, que está desde a Fórmula Renault sempre foi um professor pessoal né? é, o Roberto, que é o dono, virou um grande amigo, um grande incentivador e está comigo sempre na mezeira a gente tem o Vodol da equipe, né? é, tem a Adidas, que é da parte de vestimentas, então tá bem assessorada aí e recentemente também entrou a Dopamina Drink, que é o novo energético. Legal, muito bom. E você como mulher, né? uma piloto mulher, você acha que isso facilitou ou atrapalhou em algum momento para você conseguir os seus patrocínios? Eu acho que teve momentos que atrapalhou muito. E teve momentos que ajudam muito. Hoje, até pelo nome, por eu ter quebrado todas as barreiras, ter chegado na Fórmula Indy, ser a única na tocar, isso ajuda. Até porque traz um destaque, né? As pessoas me conhecem muito mais fácil, torcem pela Bia. Eu falo que assim, eu sou, sou privilegiada, porque meus fãs, eles gostam de mim por mim mesmo. Então, se eu estou ganhando, eles ficam muito mais felizes, mas se eu estou ali brigando, eles estão torcendo do mesmo jeito. É uma cobrança muito mais positiva. Com certeza. É. Com certeza. A diferença também é maior? Com certeza, ou não é a mesma coisa? Eu acho que é um pouco maior. É, obviamente, quando você tem. Um resultado melhor, isso aumenta muito, né? Isso que a gente tá buscando é sua carro porque até agora essa adaptação não foi o que eu planejava. Esse ano em específico a gente já teve boas performance. Confesso que até a gente poderia ter brigado pro pó de vitória, mas são detalhes, só cara acaba batendo aqui, aí franca pôr, perto rendimento. É... E é, é, uma, é uma adaptação, assim, pra quem não conhece, né? É bem diferente, é bem né? Um carro de fórmula. você veio, você fez a sua, categoria, a sua carreira inteira, né? Sim. Voltada pra fórmula. Exato. Né? exato. A gente vê o próprio o Rubinho, né, ele, ele, ele penou ali um, um, né, um, dois anos, né, Sim. até conseguir essa adaptação. É verdade. Você... É A gente também tem uma experiência de, né, tem 44 anos. Né? É, também tem, é, existe isso daí é, também, não, né? É, verdade é, todo, todo piloto de fórmula sofre. Eu acredito que quem teve a adaptação mais foi o próprio Rubinho, que no terceiro ano dele venceu o campeonato. Isso. Mas você é vê pilotos assim, excelentes de fórmula, de tocar, até hoje ainda não, não pegou a mão direito. Né? Então, é um carro que não é difícil de guiar, mas ele é muito manhoso. E pilotos em particular estão muitos anos na categoria, tem essa mãe, essa finesse com o carro, uhum. é, que consegue tirar aquele dois, três décimos, que é a diferença entre o primeiro e o décimo quinto colocado. Simplesmente. É verdade. É, é muito pouca essa é diferença. Muito pouca a diferença. Né? E a gente falou aqui do, do patrocínio, a série de imprensa, né? Por ser uma, uma outra mulher. E.. Ué? O que você pode falar para uma menina? Porque é, a representatividade ela é muito importante. É muito importante ter você na, na Stock Car, mas ter você o tempo inteiro mostrando que é possível chegar lá. É possível correr de índia, é possível ter bons resultados. Né? É, o que você diria para uma menina que quer seguir por essa carreira? Que, que é alucinada, gosta de carro, fica lá assistindo é, é, as corridas. O que é uma menina, o que é de diferente? O que ela precisa fazer? Uhum. O tipo de atitude que ela precisa ter? Olha, culturalmente, as mulheres, meninas, você não tem o costume de gostar de velocidade, de automobilismo, isso é genético, a gente pode perguntar para todos os amigos, vai ter uma, duas que gostam da velocidade, são raras, né? nem sempre tem o apoio da família ou até essa parte financeira que inicial que é tão importante, né? então se você tem essa vontade, é, eu acho que o importante é sempre seguir em frente né? é, ter, é legal acho que ter uma referência minha Porque quando eu estava no kart A Suzane surgiu na Fórmula 13 E para mim foi muito legal ver Porque naquela época todo mundo falava que eu não podia chegar E eu questionava o porquê E aí surgiu a Suzane na Fórmula 3, foi muito legal para mim então, Fórmula 3 e depois na Indy, na, na Indy Lights também, né? A é, Suzana andou na Indy Lights Sul-Americana? Acho que foi né? Indy Lights Sul-Americana, que tinha a Indy Lights Sul-Americana. Então... Sul é. então a Fórmula, 13, Fórmula 3. Fórmula 3 Lights. É isso aí. Então, foi, pra mim foi muito legal é, ter essa referência. Então, essa prova aqui é possível, sim. Então, tem que lutar muito, não desistir. Ele somente precisa da família, mas vai buscando os amigos, quem pode colocar um, dar o um jogo de pneu, quem pode ajudar com o motor, com a gasolina, até conseguir os resultados necessários para chamar a atenção ao automobilismo. E pela sua experiência até agora, você acha que deveria existir uma categoria top feminina, como tem é a Fórmula 1, a Fórmula Indy, mas uma só de mulheres ou não? Ou as mulheres conseguem competir em igualdade de os homens? Se você for ver pela minha carreira, eu acredito que eu sempre consegui guiar em competitividade com os homens. Então nesse momento eu vou falar, não, não precisa. É... Mas isso é muito discutível, hoje você tem até uma ala da FIA, que é a FIA Women, é... que é a Michele Bachelak, que cuida, ela foi campeã do Rally. E se discute muito até fazer uma categoria inicial com mulheres, como se fosse até uma cota, né, pra, pra pelo menos incentivar, elas terem esse primeiro contato e aí depois pode correr junto com os homens, mas para não amedrontar as meninas, as famílias, é, em si, isso é discutível, eu acho que tudo que for para incentivar, tirar o medo ou tirar a barreira, às vezes é até psicológico, né, a menina, como não verem uma mulher, já, não, isso não é pra mulher e tchau. Porque aí, aí entra representatividade, né? Porque se ela não vê ninguém, né, ela acaba desanimando. Agora, se Exatamente. ela já vê, como você viu, Suzane, né? É, é muito importante. Não, é super importante. Então, a princípio, não. Até chegou falando sobre uma Fórmula 1 de mulheres. Hoje, na minha cabeça, eu vejo umas cinco mulheres teriam capacidade de ganhar uma Fórmula 1. É muito pouco, né? Acho que precisa estruturar essa base, trazer mais meninas para o automobilismo. Quem sabe pensar nisso, mas eu acho que, é, pelo que eu vejo é de muitas mulheres que eu guiei, Simona, a Danica, a Sara, em vários momentos elas foram nós, né? Fomos primeiro lugar, uhum. né, Poli, então não tem, acho que, porquê. É, até a Índio, agora eu não me lembro se foram cinco anos atrás ou quatro, que tinham vocês três correndo a temporada inteira, sim, né? A Danica, sim. a Simona e você, Exatamente, né? Exatamente. É, três mulheres correndo na Índia. Né? aí foi, foi uma temporada bem interessante. E como é que foi a sua adaptação? Porque você fez uma escola para a Europa, para a Europa né? e a gente sabe que na Índia é um pouquinho diferente né? o carro é um pouco diferente, os circuitos ovais. Como é que foi a sua maior dificuldade de adaptação? Olha, a diferença é que no Brasil, Europa, eu costumo mais pistas de é, circuitos né? mistos e de rua. E nos Estados Unidos é muito forte o oval. Não, a gente não tem essa experiência Que A única experiência que teve era a Rio, aqui no Jacarepaguá, uhum. que foi feito um trioval. É, então essa adaptação foi interessante. Quando eu fiz o meu primeiro treino de oval, foi um negócio extremamente excitador. E quando eu saí do carro, eu até caí, de tão zonza que eu fiquei, porque eu parecia que era um liquidificador, né? Eu liguei pro André, falei, André... Essa coisa é de maluco, né? <risos> Qual foi o circuito né, de curiosidade? O meu primeiro circuito foi Kentucky. Kentucky. Kentucky Kentucky. Kentucky, ali... Kentucky ali do lado de Indiana, uh -huh. né, em Ohio. Né? No Kentucky, Kentucky é Kentucky mesmo. eu Estou tentando Ohio, lembrar é, só do circuito. Do, do circuito é, assim. Se não me engano, acho que foi um circuito de uma milha ou duas milhas. Um Kentucky local é bem... grande, com bem, uma inclinação bem... bem... Grande, né? E aí o André, não, natural. Faz mais uma vez, faz um teste <risos> e pensa direito. E aí, fui fazendo, fui me acostumando, fui gostando e a minha atuação foi muito boa. É, na Indy Lights eu fiz vários pódios e a maioria deles acho que foi até em ovais. Eu fiz, se não me engano, três pódios do mistos e quatro em ovais. É, sendo duas vitórias, né? uhum. Uma em um ano e, e outro ano seguinte. Então, de uma forma os ovais, acabei aprendendo, uh, aprendendo bem. Muito bom. E vamos falar do automobilismo brasileiro, né? Hoje você está aqui na Stocka Brasil, como eu falei, muito bom ter você na, na Stocka Brasil. E como é que você enxerga, o que você enxerga que precisa ser feito? Eu, a gente já teve é, o esporte a motor no Brasil muito mais popular que a gente tem hoje. Você enxerga assim que precisa ser feito por federações, ou até mesmo é, é, empresas, né, particulares? O que é que você enxerga que precisa ser feito para a gente reaquecer o automobilismo, o automobilismo dentro do Brasil? Olha, uma pergunta complexa. Eu é... acho que o brasileiro ele gosta de ver um brasileiro vencendo, né? E de alguma forma, de uns anos para cá, a quantidade de possibilidades de mídia, você tem TV a cabo YouTube. Nos anos 80 e 90 era quatro, três canais, né? Então, era básico a família ligar lá, tá o Fórmula 1, tá a Fórmula 1, eram menos opções e a família existia junto. Hoje a criança está com o celular na mão vendo YouTube, tá vendo outra coisa. Então, mudou variou muito né as possibilidades e, e o automobilismo se tornou um esporte mais de nicho infelizmente para nós né ainda é muito popular no Brasil acho que eu imagino que seja um dos três esportes mais populares mas o futebol é gigante né muitas vezes maior de popularidade é... Futebol também tem aquela coisa, né? É muito fácil você gostar e praticar. No automismo no entanto, você pode gostar, mas nem sempre é possível praticar por todos os custos altíssimos. São coisas complicadas né? Eu acho que a nossa federação tem tido algumas ideias O próprio Felipe de, de tentar, pelo menos inicialmente Democratizar, ficar com os custos mais baixos Para iniciar, fazer a criança iniciar Se aproximar do automobilismo E que siga, que não seja luto Seja engenheiro é... Assim, é porque bem, não, é uma... não é só ser piloto, né? O automobilismo, a gente fala, viver do automobilismo, existem tem várias muitas formas. Muitas possibilidades, né? Você gostando de estar no meio é, é, é um circo muito bacana, né? Hoje uhum. eu só quero você ver, os pilotos são relativamente amigos, tem um grupo muito legal, as pessoas falam, é um, é um grupo unido. Né? Então é um ambiente bem bacana se trabalhar quando você gosta. Uhum. Sim batalhas a acontecerem. Né? Você vê aqui no próprio Rio de Janeiro não tem um catódromo na cidade do Rio de Janeiro não tem um autódromo. O Rio sendo talvez a segunda cidade do país não tem autódromo, não tem é corrida. Cidade, é. A Ipiranga, a, vem, a minha passadora vem aqui no Rio, não tem autódromo, não tem uma corrida. E você hoje está morando aqui no Rio de Janeiro, é. né? Exatamente. E, e a gente sabe que não pode é, testar é, os carros da Stock antes das etapas, né? Sim. Mas como é que é o seu preparo de pista? né? Porque a gente aqui no Rio não tem uma pista para você fazer teste com outras Sim. Né, categorias, mas como é que você Sim. se prepara? Eu acabo usando o simulador é, e kart, só que eu só, vou, só treino de kart quando eu vou para São Paulo. Até porque o meu kart ele fica na equipe que eu corri praticamente a minha vida toda, né? uhum. então é muito mais fácil eu pegar uma ponte aérea. Enquanto faço um monte, algumas reuniões lá, já vou treinar um dia. A família é lá, então eu acabo, eu acabo coordenando. Quando eu vou para São Paulo, eu treino. É, mas eu estou devendo uma visita, por exemplo, para a Volta Redonda, de Sério, o cartódromo é lindo. Está um tá convidada, está convidada. Está convidada por lá. nós aqui também. Também, agora. o Breda já me, o Marcos Breda já me convidou um monte de vezes, eu acabo <risos> não consegui encaixar, mas a gente tem que fazer um dia. E de alguma forma, assim, é um momento muito ruim para se pretear um novo autódromo, um novo cartódromo. Em São do Rio de Janeiro, né, as pessoas estão é. assim, morrendo aí no hospital. É, mas tem que ficar em cima, eu acho que em algum momento você tem que devolver esse autódromo que tão. Tá um, é uma dívida verdade, Janeiro, né? E Porque é importante até... falar que ali cria-se empregos, né? Sim. E bastante emprego, Você assim, tem é, especialidades ali, né? Sim. É que eu acho que existem outras formas, né? Tem discutido muito, até eu falando com o Cabo bueno sobre isso. Tem muitas formas de você fazer o autódromo com muitas utilidades, né? é, ou para a população. Por que, que não faz um parque como Montreal, que tem uma pista grande que pode ser usada para bicicleta, patins? Uhum. É... E três vezes por ano tem uma Estocar, ou uma Trunk, ou um Campeonato de Mercedes, não sei. É, não precisa ser todo final de semana, apenas uma vez, né? Tem essa praça do Rio de Janeiro é, que é tão importante. É, é a Sorte, visão do... Do... Sorte, Sorte, do... Sorte, do... Sorte, exatamente. Sorte. Exatamente. Sorte. Tem outras possibilidades, não precisa de construir um autódromo, pode fazer um parque muito para a população e é que algumas vezes por ano tem uma corrida, hum. como se fosse até uma cuida de rua, né, Sim. mas já com um traçado é, já feito, então acho que é só querer, não é o momento, mas tem muitas possibilidades, ou até... Tem alternativas. Tem alternativas, As montadoras que estão aqui no Rio de Janeiro podem fazer os seus testes, fazer uma, talvez uma iniciativa público-privada para que elas, durante o tempo, usem para esses testes e em alguns momentos também tenha a corrida. É, Interlagos hoje também virou uma praça de shows, por que não? Uhum. Eu acho que tem, tem espaços aí possíveis para a gente ter, ter corridas aqui no Rio de Janeiro. Muito bom. E assim, você comentou aí do, do projeto do Felipe, né, de você ter ali, é, pegar o garoto ainda novinho, coisa assim, você tem alguma ideia assim de fazer algo parecido, mais pra frente? Agora você ainda tem muito pra estar tá aí apresentando pra gente, né, pilotando, coisa assim, mas você pensa algo. Algo mais para frente nesse sentido. É, o Felipe tem feito iniciativas é, fantásticas, né? Hoje ele é o líder aí da Associação Brasileira de Pilotos é, de Automobilismo. É, a gente agora tem um voto na CBA, cobrança por mais segurança. É, então essa essa posição do Felipe tem sido muito importante. E eu dou o maior incentivo, não são todos que conseguem participar a todo momento, mas ele tem liderado e eu tenho colocado muita confiança nas iniciativas dele. E também surgiu essa, a, a Escolinha de kart que ele anunciou recentemente. E é uma escolha de kart muito parecida com o que se tem hoje na França, que a maioria dos pilotos europeus saem de lá, então é uma escolha de kart bem rígida, que mostra todos os passos kart, a parte mecânica, e grandes pilotos saíram dessa escola e está faltando um pouquinho dessa disciplina aqui no Brasil, né? do piloto lá, entender bem o que funciona. É, e parte dessas vagas ele vai adicionar crianças é, carentes, que não têm condições, Não têm né? condições, dá né? é, Para dar uma, uma oportunidade entender quem gostar. Então, acho que são iniciativas muito importantes aí. No meu caso, é, eu dou conselho para um monte de pilotos, né, é, quando possível. ano passado, eu fui é, uma das conselheiras da Fórmula 3 Sul-Americana, então, os pilotos, famílias vieram me procurar para entender essa parte do próximo passo, né? existe muita dúvida e, é, por eu já ter passado por algumas categorias, acabo conhecendo aqui uma equipe ali, uma pessoa aqui que possa pelo menos iniciar uma conversa. Uhum. E futuramente, assim, eu quero trabalhar, acho que minha vida inteira com o automobilismo de alguma forma, não sei como, é, e se seja ajudando novos talentos ou no próprio evento. Uh, existem um monte de possibilidades legais aí para o futuro. Legal. Eu estava falando, isso aí é bem futuro mesmo, né? Porque o é, que a gente quer saber, a gente que te acompanha, né? Com certeza o fã que está acompanhando agora pelo, pelo Congresso é. Ainda vamos ver mais uma vez você na Indy? Ou o é, que, que você pretende de futuro como piloto? Olha. As pessoas parecem ter muita falta minha na né? Índia. Todo mundo pergunta sempre se eu vou fazer umas 500 milhas de Anápolis. A ideia quando eu vim para Estocar era sempre fazer as 500 milhas de Anápolis. Mas a condição do país, o dólar aumentou, é, nossos patrocinadores sempre foram brasileiros, isso acabou limitando de alguma forma. Hoje já faz 3 anos que eu não ando de Índia, é um carro muito forte. É, não vou dizer que seja impossível mas tem uma barreira aí que precisa ser ser quebrada hoje meu foco é estocar. É, eu perguntar ao meu marido quando eu chego eu não vou bem o bicho pega a minha frustração desse desafio de vencer nessa cara é muito grande muito importante para mim é, mas se surgir uma possibilidade legal na Indy, por que não não é um não é fácil é, meu foco é estocar, mas não é possível, não. É algo que você busca, não está buscando ou não? Olha, eu sempre mantenho muito contato com as pessoas da INS, sendo pilotos, equipes, é, todos os anos eu vou nas 500 mil regionais, com a própria Kiranga, cliente, clientes deles. De uma forma eu tenho uma conexão lá, e ia sempre vou pegar o telefone e, e entender. Não, não tenho dedicado as minhas energias para isso fortemente, né? uh, mas se surgir uma composição de fatores que, opa, acho que vai ter uma verba aqui, <risos> provavelmente é, é algo que eu faria. Muito bom. Eu queria que você deixasse um, um recado para todas as pessoas que têm esse desejo de, de pilotar, mas que ainda não sentado sentaram no cockpit, não se sentaram, não se sentaram num kart. Eu queria que você deixasse um recado é, para essas pessoas. Um recado seu, você pode ficar à vontade. E acham que é difícil conseguir fazer isso? Isso. que você pode ficar tipo, competitivo, quer dizer, para mostrar, na sua visão, isso é possível, quanto é impossível, não né? é? Olha, eu recebo muitas e muitas mensagens no Facebook, Twitter, Instagram, pessoas pedindo ajuda, pessoas pedindo para eu patrociná-las né? é, e eu tenho sempre que explicar olha não é fácil realmente é difícil já patrocinar uma pessoa não consegui nem arrumar patrocinantes para mim é tão difícil a situação então, imagina todo mundo que, que pede minha sempre gestão é começa para um cátio vê se você gosta realmente é, disso é, Infelizmente é difícil você começar sem ter algum gelo, Existem hoje categorias super acessivas. É... O Felipe tem uma. É acho que é a Pro 500, que são bem mais acessíveis do que um kart profissional de marcha, etc. Em dupla, para é 500, Exatamente. Dupla. Então, só que às vezes você pode brincar e começar a iniciar. Provavelmente tendo vitórias, destaque, isso já começa a ajudar. Com o meu, comecei. Comecei a ganhar um motor, comecei a ganhar um pneu, é, fui fazendo amizades... É um mundo de, de, de, que tem pessoas que têm muito recurso, muito dinheiro. É, quem sabe não aparece um chão de Negrão na vida de vocês, como ela apareceu para mim? O André Ribeiro, o Augusto Cesário, um pai como o No. Cada um tem a sua história. A minha, se fosse ver, né, pelo que eu tinha de conhecimento, minha família nunca ia chegar. Uhum. Mas é uma forma eu estava lá, as coisas foram acontecendo, eu nunca desisti. Então, o importante é começar a estar no meio e batalhar muito. Muito bom. Perfeito. Bia, foi sensacional estar aqui com você, te Obrigada. conhecer. E Obrigada. agradeço mais uma vez aí a sua atenção com o Congresso Sim. Brasil Motor. Parabéns pela iniciativa. Acho que é muito importante informar as pessoas. né? Do nosso automobilismo, contar histórias, uh, passar essas dificuldades para quem quer começar. Então, parabéns aí pela iniciativa, espero que tenha por muitos anos aí. Estamos aí na, na, na torcida pela vitória na Estafá. Bora, é, trabalhar vamos bastante. <risos> levar essa barreira aí e vou embora. Mais uma. <risos> Mais uma, verdade. <risos>